Bom dia. Daremos início à 9 sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1: processo 48.50.010.37.2023.45. Rito de aplicação das penalidades editalícias e rito de aplicação de penalidades regidas pela resolução normativa 846-2019. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 2. Os processos dos itens 2 e 3 serão distribuídos por conexão. Tendo em vista, chegou o quarto da norma de organização anel número 18. O item 2 é o processo 48.500.007478.2022.70 apuração de descumprimento a obrigações fixadas no edital do leilão 11/2021 pela Usina Termelétrica Alençóis Paulista SPSA e tem três processos 25 termo de intimação de penalidade editalícia número 1/2022 lavrado pela comissão especial de licitação com proposta de aplicação de penalidade à Usina Termelétrica Alençóis Paulista SPSA Vamos ao sorteio Diretor Ricardo Laborato Tini. Item 4. Processo 48.500.0033.84.2020.60. Requerimento administrativo protocolado pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, com vistas ao reembolso pela conta de consumo de combustíveis fósseis, ou CCC, do custo de total. É, geração das Usinas Termoelétricas Tambaqui, Jaraqui, Manauara, Ponta Negra, Cristiano Rocha, Anori, Anamã, Codajás, Capiranga, Coari e Usina Hidrelétrica Balbina. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 5, processo 48, 500, 7, 8, 67, 2022, 03 recurso administrativo interposto pela Serplan Desenvolvimento Imobiliário e Comercial LTDA, em faixa de decisão emitida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, a CESP. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 6, processo 48.50.0061.34.2021.62. Recurso administrativo interposto pela Furnas Centrais Elétricas S.A. em face do auto-infração número 1.2023, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 7, processo 48.500.00047.2023.63, recurso administrativo interposto pela Tucano F5, geração de energias LTDA, em face do autoinfração número infração 1, 2023, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG. Um sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 8, processo 48.500.0015.15.2022.36, recurso administrativo interposto pela Neoenergia Pernambuco em face do despacho 2.442.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Diretor Ricardo. Item 9, processo 48.500.0064.01.2022.82, recurso administrativo, interposto pela CEMIG, distribuição SA, em face do despacho 3.458.2022, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 10, processo 48.500.0003.16.2023.91, recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, C3ET, em fase de despacho 186-2023, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT. Sorteio. Diretor Ricardo. Item 11. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 11 é o processo 48.500.0062.80.2018.92. Pedido de reconsideração e interposto pela Argo 6, transmissão de energia SA, em fase do despacho 404-2023. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 12, processo 48500 2023 51 pedido de impugnação com pedido de medida cautelar apresentado pela Minerva, comercializadora de energia LTDA, em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, é, referente ao termo de notificação CCE 2659-2022. Resultou sorteio. Diretor Fernando. Item 13, processo 48500002791201240 e outros. É, pedido de medida cautelar, protocolado pelas empresas Celesc, Distribuição SA, cooperativa de eletricidade de São Luchero, Cegero, Cooperativo de eletricidade Jacinto, Machado, Sejama e outras. Com vistas à suspensão dos contratos de comercialização de energia com o agente supridor, firmados entre as cooperativas e a de Distribuição SA. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 14, processo 48.500.011.83.2023.71, pedido de medida cautelar protocolado pela Trisun Trinsun, é, geração de energia LTDA, com vista à suspensão do prazo para assinatura do contrato de uso do sistema de transmissão, o custe. Indicado na revisão número 1, referente às usinas fotovoltaicas Nova Sergipe, 1 a 8. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 15, processo 48.500.11.41.2023.30. Requerimento administrativo protocolado pela Enel, Enel Rio com vistas à apuração dos critérios de eficiência com relação à gestão econômica financeira. Vamos ao sorteio? É diretora Agnes. Item 16, processo 48.500.005270.2020.54 e outros. Autorização para ventos de São Rafael, energias renováveis SA. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Ventos de São Rafael 12 a 16. Faz é o sorteio. Diretor Elvio. <coughs> Ai, Item 17. Processo 48.500.0012.41.2022.85. Autorização para ventos de Santa Patrícia Energias Renováveis S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas, ventos de Santa Patrícia 1 a 14. Diretora Agnes. Item 18, processo 48.500.32.50.2022.19 e outros... Autorização para Campos de Energia LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Campos 1 a 10. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 19, processo 48.500.0032.88.2022.83 e outros. Autorização para Talismã, Energia LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas 11 a 20. <risos> Diretor Ricardo. Item 20. Processo 48, 500, 0003, 25, 2020 30 a Autorização para Statcraft é, Energias Renováveis SA. Implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas, sol de brotas 3 a 7. Diretor Fernando. Item 21, processo -08 -2021 73 Autorização para a SPE UFV Guia LTDA. Implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Guia Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 22. Processo 48.500.0040.37.2021.35. Autorização para a SPS Girasol LTDA implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Girasol. Diretora Agnes. Item 23, processos 48.500.0023.48.2022.41, 2349.2022.95 e 2350.2022.10. Autorização para a Safira Holding SA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Talismã vmf 13 a Diretor Ricardo. Item 24, processo 48, 500, 59, 63, 2018, 22 e outros. Autorização para SRE, participações LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas, cobra 1 a 10. Diretora Agnes. Item 25, processo 48.500.001133.2022.11 e outros. Autorização para Shell Brasil Petróleo LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Gátria 1 a 13 e Gátria 15. É sorteio. Diretor Fernando. O item 26 será distribuído por conexão aos processos 48.500.064.96.2018.58, 650.9.2018.99 e 65.10.2018.13. Sociados à diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, na 49ª sessão de sorteio público, não, se, é, sessão pública ordinária de distribuição de processos 2022, tendo em vista o artigo 4 da 9 de aniversário anel número 18. O item 26 são os processos de mesmo número, 48500-064-96-2018-58, 58 6509 2018 6510-2018-13. Transferência das autorizações das centrais geradoras eólicas Serra do Ceridó é, 11, 12 e 14, atualmente detidos pelas empresas PEC Energia SA e EDF -N EN no Brasil, participações LTDA. Em favor das empresas Parque Eólico Serra do Seridó 6SA, Parque Eólico Serra do Seridó 6 não, perdão, é, 11, 12SA e Parque Eólico Serra do Ceridó 14SA. Esse então para é o diretora Agnes. Item 27. Mesmo caso, os itens 27, o item 27 será distribuído por conexão aos processos 48.520. 59-2013-51, 2013 14 18 48 2013 74 18 8, 9, não, 19, 8 7, 2013 06 e 18 4 5, 2013 31 Soltados da diretora Agnes Maria da Costa, na 49ª sessão de, sort, é, ordinária de distribuição dos processos de 2002, tendo em vista o artigo 4º da norma direcção nº 18. E 27 são os processos de mesmo número. 48.50.00, 258 25, 18, 18, e 1846-2013. É, transferência das autorizações das centrais geradoras eólicas Serra das Almas, 1 a 6, atualmente emitidas para, para as empresas PEC, Energia S.A. e ADF EN, do, do Brasil Participações LTDA. Em favor das empresas Parque Eólico Serra das Almas 1SA, Parque Eólico Serra das Almas 2SA, Parque Eólico Serra das Almas 3SA, Parque Eólico Serra das Almas 4SA, Parque Eólico Serra das Almas 5SA e Parque Eólico Serra das Almas 6SA. Esse então, foi para a diretora Agnes também. Item 28, processo 48.500.0010.96.2023.13, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação. Em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA. Das áreas internas necessárias a implantação da subestação Glória. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 29, processo 202381 Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação, em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia de S.A. Das áreas necessárias à implantação da subestação vinhático e para fins de instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias ao acesso à subestação. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 30, processo 48.500.0078.49.2022.13, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa em favor da Enel Distribuição Rio das áreas de terra necessárias à implantação da estação repetidora, pontando o sinal e ao acesso, do acesso à estação. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 31, processo 48.500.0001.30.2003.32, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Verde 2, energética LTDA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão PCH Verde 2, subestação onde vidiu. no sorteio, diretor Ricardo. Item 32, processo 4815009 declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa, em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A., das áreas necessárias a passagem das linhas de transmissão Capelinha 3, Governador Valadares 6, circuitos 1 e 2. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando. Item 33, processo 48.500.0010.99.2023.57. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, Paulista, S.A., a CETEP. Das áreas necessárias à passada das linhas de transmissão Janaúba 6, Capelinha 3, Circuitos 1 e 2. O sorteio? Diretor Elvio. 34, processo 48.500.0011.24.2023.01, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa, em favor da EDP Espírito Santo, distribuição de energia SA, das áreas externas à passada da linha de, de distribuição Rio Quartel Brametal. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 35, processo 48.500.011.22.23.11, declaração de utilidade pública para fins de instituição administrativa em favor da usina KET-SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão é, UTE Pauliceia, subestação Dracena. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 36, processo 48.500.0053.55.2020.32, alteração a pedido da, resolu da Resolução Autorizativa 9.406-2020, que trata da Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de serão administrativa, em favor da Eversi Participações LTDA, das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que prefaz o seccionamento da linha de transmissão Campos Novos Caxias. Diretor Fernando Item 37 Processo 48.500.063.86.2020.19 Retificação do anexo 2 da resolução autorizativa 9.673.2021 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Equatorial Energia Goiás das áreas externas a passar da linha de distribuição Iporá Arenópolis existente Diretor Ricardo. Item 38, processo 48.500.009.30.2023.53, transferência das concessões regidas pelos contratos de concessão 12.2008, 15.2008, 21.2011, 143.2001 e 42.2017, mediante a decisão parcial das transmissoras de... das transmissoras. Interligação Elétrica Pinheiros SA, Interligação Elétrica Serra do Japi SA e Interligação Elétrica Itapurá SA. Com a consequência ver versão das parcelas do seu patrimônio para subsidiárias do Grupo CETEP. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos relatores diretores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a nona sessão pública ordinária de distribuição de processos 2023. Muito obrigado e cuidem-se.